Olá, educadores, bem-vindos à unidade 4, Analisando Informações. Esse é o tema 19, a ABNT, Formas de Citação. Tá? Primeira coisa é explicar para o aluno o que é a ABNT, ponto. Né? E vocês têm que entender que a ABNT não é somente é, normas e referências. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tende a normatizar todos os trabalhos, né? não somente os trabalhos acadêmicos, mas também os trabalhos técnicos. Tem um texto falando sobre isso. Bem, em relação à citação que nós vamos trabalhar nesse tema, nós temos dois tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. A citação direta, ela pode ser curta ou longa. Curta quando são até três linhas e longa acima de três linhas. Né? A indireta seria a paráfrase, que eu estimulo mais os alunos a fazerem para eles poderem pensar, repensar, fomentar esse trabalho. Dou um exemplo né, de um texto né, com a citação direta curta. Também dou outro texto com a citação direta longa. E na paráfrase, que é a citação indireta, eu trago um texto de autoria minha, né, onde outra pessoa, que eu trago um recorte, utilizou o meu texto de forma sintética e me citou, fez uma, uma citação minha no caso. Tá? Ao final disso, eu trago a citação da citação, que é o APUDE. Só que o APUD não aprofundo no tema 21, no tema 22, no tema 20, não aprofundo nos temas vindouros. Por quê? Porque eu Apude geralmente a citação da citação. E aí, quando eu trabalhei com os meus alunos, eu falei, vocês podem até utilizar, mas de uma forma rara, tá? Não é exceção muito grande. Vamos supor, eu quero falar sobre é, Piaget, Vygotsky, Valon, enfim. E aí eu li o trabalho de professora Kelly Christine Gassi, que eu me baseei, que é sobre o tratamento informacional. Eu não tenho acesso aos textos, vamos supor, do Piaget. E aí eu li através do trabalho de professora Gas. Então eu tenho que falar assim: olha, Piaget, segundo Gas, ou seja, citado por Gass, né? Então eu usar esse apuro. E aqui explica como é que faz esse apuro. Não tem que fomentar o apuro sempre, porque senão é, muitos alunos podem usar isso na brincadeira, né? O querer usar um artigo e falar: olha, professor. Aqui tem cinco citações de cinco autores, então vou usar por de tudo. Não. Faz com que o aluno ele vá, procure esses artigos. Se ele gostou da citação, ele procura esses artigos em loco, né, nas bases de dados. Leia o artigo e vê se realmente casa. Porque às vezes o parágrafo tem uma ideia bacana, que casa com a ideia do, do, da pesquisa, mas nem sempre o trabalho, na sua íntegra, está falando sobre aquilo. Foi um por acaso que eles encaixaram, acharam a oportunidade de encaixar. Por isso que eu trabalho muito com a paráfrase, porque ele vai ter que ler e traduzir, né, para a sua própria com a sua própria linguagem, traduzir a ideia do autor. Isso é interessante, tá certo? Então a gente fica aqui com o tema 19, a gente se encontra no tema número 20. Até mais.